Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Cano Nobre Meus amigos, vamos para mais gameplays em 4K de altíssimo nível de Street Fighter 6 Nesse canal delicioso, sim rapaz, vocês estão curtindo aí A gente trazendo essas novidades da nova build que foi implementada e que foi disponibilizada na Tokyo Game Show 2022 Onde temos Ken, Gaio... Kimberly, Jury e os outros que já estavam na primeira build ali, ó, desempenhando um nível absurdo, cara. E novamente, nós estamos aqui com mais uma parte de gameplay do Maximilian Dude, que é um cara que a gente acompanha pra caramba aqui no YouTube. O cara é muito foda, recomendo demais que vocês acompanhem o canal dele. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, inclusive, porque ele faz uns conteúdos muito legais de jogos de luta. Então já aproveita. Deixa o seu likezão se aí, é, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam da BGS 2022, Entre os dias 6 e 12 de outubro, nós estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você, querido inscrito, e também nós estamos fazendo sorteios aqui de ingressos do evento todas as nossas lives tá rolando, então não percam, as nossas lives acontecem normalmente entre 7 e 7 e meia da noite, tá? Só colar lá que vocês vão ter a oportunidade de participar e ganhar o ingresso desse evento, poder dar um abraço delicioso na gente também, né pessoal? Então... Sem mais delongas galera, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver esses gameplays maravilhosos aqui A gente tá exatamente do ponto onde nós paramos no nosso último vídeo de gameplay que vocês assistiram aí, entendeu? Que vocês curtiram pra caramba as lutas que estavam sendo desempenhadas ali no caso, né? Então a gente tinha é terminado com uma luta entre Ken e Kimberly E aí eles fizeram mais uma luta dos dois personagens e a gente pôde ver inclusive o potencial da Kimberly nesse negócio, entendeu? Então... Bora lá meus amigos, naquele estilão com a narração que vocês estão curtindo aí e tal, eu tô, eu tô gostando de fazer também, é né? uma coisa bem descompromissada, nada assim de profissional e tal, só pra gente poder ir se divertindo mesmo aqui, fazendo isso Então bora lá ver qual é, deixa eu só ver como é que tá o som aqui do jogo pra vocês meus amigos, pra não ficar um negócio muito baixo Ó, já começamos ali com o Shoryukenzão do Ken Ó, fazendo aquela pressãozinha ali. Kimberly com seu avanço muito rápido. Ken tentou um cross-up, não conseguiu. Tomou um agarrão. Já tá sendo levado pro canto. Excelente cross-up ali da Kimberly com um combaço de 5 hits aí. O cara sabe o que ele tá fazendo, hein? Mas o agarrão ali impedindo o Drive Impact do Ken. Parryzão ali funcionando. Tomou um agarrão ali, rapaz. Segurou o parry demais, hein? Ó, cross-upzinho ali. Não conseguiu completar o combo, mas aproveita a oportunidade com o um Punish Counter ali. A nossa querida Kimberly né? Porque o Ken ele tinha feito um golpe ali que ele ficou, digamos, negativo no sentido de tipo... Deu abertura para nossa Kimberly. Nossa Kimberly. Nossa querida Kimberly. <risos> é, conseguir punir. E vocês viram mais um combaço ali da Kimberley acontecendo com o Tatsu aéreo amplificado que ela pegou do nosso querido Guy, né? Já que é discípula dele. Vamos lá. Kimberly levou a melhor nesse primeiro round. Kenzão ali só observando, controlando espaço. Kimberly tentando usar vans ali com pulo. Mas ela tá meio esperta também porque o Ken tá bom nos antiaéreos. Ó, conseguiu alguns socos ali, não conseguiu emendar combos. Ken consegue um socão, vai só mandando os Hadoukens ali agora à distância. Utilizando ali as suas armadilhas de spray. Kim, ele consegue um combi de 3x, vai botando o Ken lá no canto. A situação tá ficando complicada pro nosso querido Lorim, rapaz. Olha aí, ó, conseguiu uma excelente oportunidade de poder jogar o cara na parede. Porque toda vez que a gente dá o Drive Impact o cara tá colado na parede, por mais que a gente não pegue nos ataques, ele vai bater na parede ele vai voltar stunado pra gente ter uma oportunidade de combo. E já emenda um combaço ali com o Super Art nível um se eu não me engano. Eu não reparei nas barras ali. Eu não sei se foi um nível 1 ou se foi um nível... Acho que foi um nível 2 que ela fez. Porque deu uma animação antes, mostrando ela mais próxima, assim, né? Olha, agora esse foi nível 1, ó. Esse foi nível 1 agora. Kenzão já consegue ali defender. Não, não, não aproveitou a oportunidade de punição. Já tá no Burnout ali, sem a barra de Drive, né? Enquanto ela vai aumentando ali, ó. Crescendo. Pra poder se recuperar, o Ken vai defendendo de todo jeito ali. A diferença de vida dos dois não tá muito grande. Aqui ele vai tentando aproveitar... Nossa, estunou já era. Já era... Nossa, que combaço, velho. Senhor, o cara manda bem demais com a Kimberly, irmão. Vocês viram que ela deu um pulo e desceu? Mais um, mais um artifício da Kimberly pra poder enganar o oponente. Ao invés dela fazer o pulo, que a gente tá acostumado, ela pula e desce de uma vez pra poder enganar. E um outro detalhe. Toda vez, pessoal, que o personagem tá em burnout, tipo esses quadradinhos de drive dele aqui acabaram, né? Se a gente der um drive impact e acertar, mesmo que na defesa e ele bater na parede e voltar, ele vai stunar. Entendeu? Então tem que ficar muito atento a isso daí, principalmente no Burnout, saca? Ken já consegue ali fazer um combaço, manda um agarrãozinho ali, ó tentou umas, uma pressãozinha com Drive Rush Vai utilizando o Jirai Kick ali, que é aquele chute que ele tem opções, né? De 50 50 Poder bater em cima, poder bater embaixo Vai botando uma pressão absurda na Kimber ali, que não consegue sair do cantão Já tentou dar uma saída ali, mas o Ken não deixa barato Já conseguiu uma excelente voadora no neutro ali, mas não conseguiu Fazer uma... Completar o combo, na verdade, mas essa pressão foi muito absurda E levou o segundo round, o primeiro round, na verdade, dessa luta pro Ken Nossa senhora, agora acho que é o Maximilian Dude que tá jogando de Ken, né? Que ele falou que ele jogou a maioria das partidas com ele Agora ele tá botando a pressão absurda na personagem, hein? Ó, conseguiu um excelente agarrão, já trocou de lado ali Kimber, ele vai aplicar a sua pressão agora Ken tentando fazer de tudo, pra poder sair Mas Kimber, ele não deixa barato, mano só vai botando a pressãozinha ali, louca, mais um combate, não consegue completar Ken tenta ali o... o... Ele tem um golpe que eu esqueci o nome agora. Eu tô, tô esquecendo muitos nomes. Que ele vai pra frente ali, é o dash do Ken, né? E ele apertou o botão fraco e ele acabou cancelando ali. Mas o jogador de, de Kimble ele tava muito esperto nesse sentido. Já vai mandando os Hadoukens ali. Kimba ele agora com uma boa vantagem nessa luta. Vai só controlando espaço. Utilizou meio que seu teletransporte ali com as latinhas de spray. Ken consegue um combaço muito foda ali com seu kick Vamos lá. Vai só controlando espaço ali com o D4, se eu não me engano Acho que é o D4, né, que ele faz D4 é o, o chute, né Que ele dá o chute embaixo, assim, pra poder realmente controlar espaço Mas acabou sendo pego no Super Arte nível 3 E a Kimba, ele leva esse segundo round É, meu amigo Barata louca aí, hein Lutaças muito Doidas aqui acontecendo, cara Muito alto nível, velho Nossa, tá muito foda essas lutas Ó, Kenzão já consegue ali um confirm Tentou um Drive Rush, mas não conseguiu, mandou um Drive Impact Eu acho que ele se enganou nos botões Ó, já consegue um combinho ali básico de 3 hits. Que a gente tá acostumado com Street Fighter. Conseguiu um excelente voador ali. Quem não conseguiu interceptar? E olha esse combo da Kimberly de 9 hits. Mano, essa personagem tá muito da hora. Eu quero entender, pessoal, que eu ainda não entendi. Se vocês já souberem, até falem aí nos comentários. Vocês estão vendo que a Kimberly, que ela tá com um negócio no ouvido? Ela tá escutando a música, e tá reverberando o som, vamos dizer assim, entendeu? A gente tá com essa animação do som. Eu quero entender o que que isso traz pra Kimberly de diferença no gameplay dela, porque eu ainda não entendi. Vocês viram ali que ela foi stunada na parede porque ela tava no burnout, né? Mas o Ken não conseguiu aproveitar a oportunidade. Kimberly foi lá, puniu e conseguiu levar mais uma luta. Kimberlyzinha tá da hora, hein, mano? A bichinha tá cabulosa. Ó, oh, agora vamos ver Ken e Jury. Inclusive, nós trouxemos vídeo aqui mostrando. Tudo o que a Jury é capaz, meus amigos. Todo o moveset dela, os golpes e tudo mais, pra vocês entenderem o real potencial da personagem quando ela vier no jogo final pra gente. Então, se vocês quiserem conferir, tá aí embaixo, inclusive. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado também esses vídeos recentes. Pra poder ficar mais fácil de vocês acessarem também. Vamos lá, Jurizinha já começa ali botando a sua pressãozinha. Ó, ele tava, ela tava com um Furra lá, já colocou dois forras ali. Esse Furrar, no caso, pra quem não viu. Quando ela dá esses chutinhos aí que ela tá fazendo, esses chutinhos pra cima Ela vai carregando aquele símbolozinho embaixo do HP dela, que é o furrar E isso dá a possibilidade dela em alguns ataques, alguns golpes São três especificamente, pelo que eu me lembro Ela consegue fazer modificações desses golpes quando o furrar dela tá, tá estocado ali, entendeu? Ó, já gastou o furrar lá, ó, tá vendo? Ela fez esses projéteis ali embaixo, já gastou todo o furrar dela E ela vai aproveitar a oportunidade pra poder carregar mais, ó Vamos ver se ele vai fazer Nossa, o dive kick acontecendo ali, meu Deus do céu, essa Jui joga Aproveitando todo o potencial da personagem, hein, mano Ó, mandando os Hadoukens ali de longe, ó, carregou um furrar, carregou dois furrars Ó, mandou ali um Drive Rush lindamente ali, ó, não utilizou o furrar estocado pra poder fazer uns golpes diferentes ali, rapaz Dá pra fazer umas modificações, já mandando os projéteis ali, ó, acabou o furrar dela Ó, carregou, ó, já mandou pra cima aí já, ó Projetilzinho ali e foi indo pra cima ali esperando uma, uma, um movimento do Ken Alguma reação pra ela poder emendar o combo logo em seguida Ken vai ficando super esperto ali agora Mandou um agarrão jogando ela pro outro lado Vai tentando botar uma pressão no canto Utilizou o Drive Rush ali, não conseguiu nada Acabou sendo punido o Keno Olha só o combaço da Juri acontecendo, meus amigos Ó, Kenzão ali, mandou o Jirai Kick ele com as opções Não conseguiu muita coisa E mandou um Super arte nível 1 ali a Juri agora Não conseguiu punir o Ken Porque ele foi pego nos outros ataques sequentes desse Super arte né, no caso e acabou tomando um golpe baixo ali e a Juri levou esse round. Meu Deus, mano. Esses gameplays de Juri ali, principalmente, e Kimberly. Caraca, velho. A gente tá vendo real o real potencial das personagens agora, mano. Imagina isso. Ó, o já consegue um belo combo ali com o Tatsu fraco, se eu não me engano. Que é o Protected Tugue, mais do Shoryuken. Ó, agora ele fez um Tatsu médio, se eu não me engano. Já vai botando aquela pressãozinha ali no canto. Vai usando o Jiraiki, que usou o Shoryuken ali meio farofado. Foi pego no parry, tomou agarrão. Trocou de lado ali agora o Ken, consegue um soquinho, vai tentando sair do canto ali de todo jeito Já deu uma estocada ali no furrar com um golpe amplificado ali a Jury Vai botando a pressão ali só nos pulos Fez um cross-upzinho, ele não conseguiu nada Ken aproveita a oportunidade do Drive Impact no canto, poder jogar ela na parede, não nada Mas não completa o combo, mano Que isso, Ken? Tem que completar o combo, irmão Ó, já consegue ali um golpe baixo, já sai do canto ali a Juri Tentando de todo jeito sair ainda e o Ken não deixa ela sair, mano o Maximilian só vai botando a pressãozinha ali poder tentar colar ela no canto de todo jeito, cara. Vamos lá, já mandou aquele dive kick esperto ali, mas o Ken não foi pego completamente porque ele tava fazendo, fazendo os pulos neutros também. Esse recurso da Juri de Dive Kick, mano, é muito interessante. Ó, a Juri quase com, com, com praticamente um pixel de vida acaba tomando um Hadouken do Ken pra poder selar esse primeiro round pro nosso querido Lourinho do Fogo, aí, mano. Ó, já ativou o seu super arte nível 2, a, a Juri. Que dá uma amplificada nos golpes, inclusive Nós explicamos isso no vídeo da Jury Dos movimentos, tá pessoal? Quando ela usa esse super arte nível 2 Ela tem condição De cancelar golpes normais Em outros golpes normais e até mesmo Ataques únicos, entendeu? Nossa, que super arte lindo Meu Deus do céu, mano Quem já aproveitou a oportunidade, ele mandou o um super arte nível 3 Poder ganhar uma leve vantagem de vida nesse round Vamos lá, já vai botando a pressão. Drive Impact ali extremamente defendido, rapaz. Vai carregando os forrados ali poder ter modificações de golpe e emendar combos mais poderosos na nossa querida Jury. Fez um Drive, um drive pair ali seguido de Drive Rush pra poder pegar o oponente. Bele excelente agarrão que ele usou, utilizou ali agora pra poder enganar né o, o nossa querida Juri Que vai botando a pressão ali agora no Ken. bateu na parede vai completar o combo. Olha aí, ó não conseguiu um, um combo muito efetivo. Mas beleza, já é um danozinho que ela causa ali no personagem. Mandou um Drive Impact ali... Nossa, prontamente defendido pelo Ken Enganou ali bonitinho, cara Esse Drive Rush vai ser foda Porque ela deu um golpe baixo ali Pelo que eu percebi, o Ken defendeu Ela mandou um Drive Rush, entendeu? Enganou ele, eu acho que ele foi tentar apertar botão, não sei E ela conseguiu ainda um combaço ali no final das contas Já conseguiu mais um combo ali com o Drive Rush Ken utilizou o Drive pair ali, soltou antes da hora ali Foi punido já coloca a Juri no canto, vai tentar fazer aquela pressãozinha ali o Ken, já mandou o Drive Impact logo depois, quer dizer, um pouco antes, né, do Drive Impact nosso nossa querida Juri, que levou a vantagem, já trocou de lado ali porque ela não é besta, né, vou poder colocar uma pressão no nosso querido Ken, já mandando ali o Drive, Imper o Drive Parry, soltou, o Drive Impact ali acontecendo, ó, já vai controlando espaço ali, rapaz, ó, só botando a pressão, mano, essa luta tá muito franca, velho. Eles não estão se observando tanto, controlando espaço, as coisas. Estão indo pra cima. Assim que eles têm oportunidade, eles vão pra cima. quem tá com burnout, hein? Sem, sem barra de drive. No canto vai ser complicado pra ele se ele tomar Drive Impact, ó. A Juri tá esperta, tentou o Drive Impact. Ele vai tentar de novo? Ih, pegou, rapaz. O Ken tinha que ter tentado sair do outro lado ali, mas a Juri acabou não aproveitando a oportunidade de punir ali no... que Nossa, pegou! Puta, velho! Hummm, tomou o critical art, hein, mano? Que critical art do nosso querido Ken, mano. E assim finalizamos aqui, galera. Ó, já tá no finalzinho do vídeo do Maximilian Duty que ele tinha postado, essa parte 2 aqui. Caras, olha, eu vou falar pra vocês o potencial desses personagens: Ken, Jury, Kimberly, né? Gaio também, a gente viu uns gameplays cabulosos do Gaio na parte 1, mano, tá me deixando empolgadaço, cara, eu não sei vocês, mas sim, real, mano, eu tô ficando muito empolgado pra poder pegar esse jogo, jogar, sabe, ver como é que é, sentir ali os personagens, porque parece que tá muito gostoso, bem diferente, assim, do que era o Street Fighter V, ao menos pra mim, não que o jogo fosse ruim, tá, ele era bom, eu gostava de jogar ele também, mas o Street Fighter VI, ele tá tão diferente nesses quesitos que, Puts, cara. Então, deixa aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam aí desses gameplays. Temos mais pra poder trazer pra vocês aqui. Então, se vocês curtiram esse gameplayzinho narrado e tudo com essas lutas cabulosas, deixa aqui embaixo, manda aí pra gente mais gameplay, entendeu? Tipo, hashtag mais gameplays, alguma coisa assim nos comentários pra gente poder saber que vocês querem que a gente faça mais nesse sentido com narração e tudo. Então...